Shaquim, Shaquim. Faz ser AP, vai ser AP, pô, 100%. Marquin como não tiltar com jungle que faz pefim pro top e o top feda? Uai, Rod. Joga jungle e lança a lá, pô. Vai ser jungle. Aí você, pá, lança a braba, pá, lança ganka no lugar certo. Já era. Acabou. Ô, que isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ah, mano. Pô, é essa? Todo jogo é isso, mano? Pelo amor de Deus, galera. Precisava desse lixo aqui não, mano. Mas se o cara quer dar, Humilde. Tamo junto, papai. Calma aí que nós acabamos de... Ah! Calma aí que nós acabamos de colocar ele. Mano, que PF é esse, mano? Que PF é esse desse cara, mano? Que porra é essa, mano? Que essa tá arrumando, mano? Porra é essa, velho? Olha lá, ele ainda foi bot e deu boa, mano. Caramba, caranóia. Doido, doido, doido, doidinho, doidinho da cabeça isso aí. Posso fazer um gankzão aí, Jim. Maceta pra nós, pai. Vai macetando, vai macetando. Boa, garoto! Foda-se, é isso, mano. Ai, ai, mais um, ai, deu ruim Aí ah, ia ser worth se eles não morrem, mas tá bom não Pega nada não Nossa, ele vai perder muita wave, tadinho, não foi o worth nada Aliás, tá bom, né? pegou flash, barreira Esse aqui gastou curar, tá bom, tá bom Reclamar piora, me ali tem oito de farm, mano Me ali tem oito, meu amigo Se alguém der uma moral aqui humilde Ainda posso roubar as galinhas dela de ousado, hein Nice, tá ousado É isso, filho. é isso, poucas Acho que eu vou lá de folgado, hein, mano De folgado isso aqui, hein, mano, isso aqui eu não posso fazer não Ai, eu fiz foi dar a lixe pra ela e ainda vou morrer Ah, tá Caramba, eu dei list pro cara, mano. Mas a Urvem morreu porque ele foi descer. Então tá worth. Ele pode me invadir, mano, se ele foi esperto. Boa, Talonzão. É isso, mano. Dá cover, pai. Boa, mano. Obrigado, velho. Caralho, velho. Que cara bom, mano. Olha isso, velho. Só, essa... só do Talon colocar essa ward pra nós humilde. Monotalon no time é free Como ela sabia, mano, eu apareci na tela dele, galera. Se eu tivesse ficado quietinho, dava tempo. Só que eu apareci na tela da Anida. ou oh, bem rapidinho assim, eu apareci, mano. Ó, oh, a Anida tá por aqui, hein, mano. Cuidado, bot Cuidado, mid Ai, meu Deus, não sei. Pra onde que eu vou, é muito lugar uh, Caramba, mano, o Talon ainda matou, velho Não é possível, velho A ainda caçando o cara, ele ainda mata, mano Posso fazer um negócio aqui, galera, se liga, fui Só boa, paizão, só bora Vai pra base aí, filhão Já estica pra base aí, vai Já posso subir no Dudu ali, qualquer coisa Tô subindo, espera eu Espera eu Boa, garoto. Nem precisou esperar. É isso. Time bom da porra, hein, galera. Maravilha. E a Anida tá bot ainda, eu posso fazer esse arauto aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve. Tamo junto mais um mês. É nóis, papai. Só boa. Ah, que merda, hein, mano. Pô, mano, não fazer esse arauto vai ser muito ruim, mano. Que porra é essa, velho? Filha da mãe, eu vou perder minha adiante inteira ali embaixo, mano. O Talon te dedurou, será, mano? Foi estranho ali, o cara só veio, mano. E a Anida deve estar tá vindo pra cá agora, hein, mano. Pô, esse aqui vai ser nosso, né, mano? Tem que ser nosso, mano. Safe. Opa, o cara quer matar ali, então bora. Nossa, fudeu, Dudu vai matar nós dois, mano. Meu Deus, eu tô sem R. Ah, meu Deus, morri Ah, podia só ter dado base, né, mano Entregamos toda a vantagem agora Aliás, o, o Nock, né, a vantagem que ele tinha eu não tinha vantagem nenhuma Mas fudeu, eu só queria dar B, né, mano Só queria dar B, agora vamos pra casa, então Usar autobot, meu irmão Se não tivesse morrido ali, eu já tava chegando no bot, ó Dava esse counter gank, ó Nossa, atrás, atraso, cabuloso Calma, calma, calma, karma. calma, Calma, calma. Boa. boa, boa, boa, boa Vou tentar fazer algo arriscado aqui, galera, se liga ah, o cara tem lente, mano. Vou ter que só defender mesmo. Caralho, o cara morreu. O cara morreu de um jeito bonito, hein, mano? Nossa, meu Deus, velho. Caralho, cagaram no rapaz, mano. Meu amigo. Salve, meu lindo. Salve. Lancei uma música no meu canal. Queria saber o que se achou. Diante, quinta-feira. Pô, mano, se nós não tivesse entregado aquela vantagem top lá pro Dudu aquela hora, o jogo ia estar tão suave, hein, mano. Mas eu só vi a ah, cabecinha, que velho. Morrer, salve, Marquinhos, salve. nove meses, filho. Morreu, Quem por que você tá de chaco? Quero o meu Prime de volta. Uai, Daniel, e se eu falar pra você que eu tô de chaco só por um motivo? Que é, é divertido. Só por causa disso. Só pra me divertir, mano. É mó gostoso, ainda mais o AP. Tem que ser o AP. O AD é chato, né? O AD é... Mano... O AD é meio chatão. Agora o AP, mano, é coisa linda. Mó divertido. Ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Morreu? <risos> pega, pega, galera. Ai, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Se tiver o ward onde eu tô, fudeu. E deve ter o ward aqui, vocês estão ligados, né? Sabia, sabia, sabia. Tinha certeza que, esse, que tinha ward aqui. Sai fora, filhão. Morremos. Putz, fodeu. Nossa! Morri. Não! Não! Ah, trolei, galera. Podia só ter saído. Olha. Calma, que nós já dá uma atenção aí. Olha eu jogando, galera. Olha eu jogando, mano. Olha eu jogando, mano. Eu ganhei a teamfight sozinho, velho. Ah, eu ia fazer carinha de safado, mas chegou o demônio Que é o Dudu que é essa vem dele Ah, mano, qual é, mano? Eu consegui matar os quatro Mas aí chegou o Dudu, vai matar meu time inteiro Puta merda, safado Caralho, cliquei, hein, mano. Na moral, na moral, essa luta eu cliquei, velho. Caraca, eu cliquei muito essa luta, velho. Chatinho. Sabia que o Dudu ia pular a parede, eu dei insta-R, tá ligado? Caramba, galera. Nossa, mano. Pega. Rapaz, eu tô. Oh, eu tô gostando desse Chaco Sup que eu tô fazendo. Oh, Ô, Chaco Sup, esse Chacape que eu tô fazendo, galera. Eu tô gostando, mano. Na moral, velho, eu vou fazer mais vezes, mano. Tá gostoso.